Hey Driver, Lucas aqui e hoje o vídeo vai ser muito top, um vídeo totalmente diferente na qual você nunca viu aqui no canal, meu se você está muito interessado para saber como nunca levar mais multa, presta muita atenção, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola para o meu amigo Gustavo, eu estou agora abrindo também oportunidade aqui no meu canal para os motoristas que são bastante experiente, também trazer algumas dicas para você que é motorista, se você gostou da ideia, já Deixa o like nesse vídeo E bora com o meu amigo Gustavo Se você quer parar de ser pego de surpresa Por um radar que está atrás de uma árvore E é quase imperceptível, invisível Se você é uma pessoa que já tomou muita Mas muita multa na vida Perdeu vários pontos E ainda perdeu bastante dinheiro Por excesso de velocidade Por não ver ou não saber Onde o radar estava localizado Seus problemas Acabaram. Assista esse vídeo até o final, você vai entender e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! Para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Gustavo, eu fui motorista de aplicativo por três anos e meio e hoje trabalho com empreendedorismo digital. Nesse vídeo eu quero trazer uma dica para você que é motorista de aplicativo, mas você que também... Que não é motorista de aplicativo, mas é motorista de qualquer outra coisa. Não importa se você trabalha viajando, se você utiliza o carro e tem essa preocupação de tomar multa, de ser pego de surpresa por um radar. A cada dia que passa aparece mais radares por aí, e cada vez mais escondidos, né? Infelizmente. A gente sabe muito bem que a intenção do governo é tirar dinheiro do nosso bolso, na maioria das vezes, infelizmente. Bom, mas o que interessa aqui é que eu vim apresentar para vocês um aplicativo que, na minha opinião, é sensacional. Eu fiz uma viagem recentemente, de Jacaraípe do Espírito Santo Para Belo Horizonte Em Minas Gerais E eu só tenho a agradecer Esse aplicativo Eu não tomei multa E o que tinha de radar Escondido no percurso Entre um ponto e outro É coisa de outro mundo Inacreditável Mas tinha muito radar O que eu tomaria de multa Seria incalculável Com certeza minha carteira de habilitação seria Caçada. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vim trazer uma solução para você aqui. Eu vou apresentar agora na tela do celular aqui, esse aplicativo e o funcionamento dele na prática. Vem comigo. Pois bem, pessoal. Já estamos aqui com o Radar Bot. Esse é o nome do aplicativo que vocês vão instalar no celular de vocês. Você pode baixá-lo pela Google Play ou pela Apple Store. Tanto faz. Né? Se o celular for Android... Google Play, celular, foi um iPhone, Apple. Store, Atenção, okay? radar em semáforo. O importante é que é o seguinte: esse aplicativo ele tem a versão gratuita e a versão paga. A versão paga é desnecessário para você nesse momento, ok? Eu nunca utilizei a versão paga. Toda a função que eu vou mostrar para você desse aplicativo aqui agora é a versão gratuita. Bom, esse aplicativo, ele avisa todos, todos os radares que estão pela frente. Eu acabei de pegar aqui a avenida mais movimentada da minha cidade e que tem mais radar. Vocês vão reparando aí que ele vai me mostrar. E no final ele Atenção, sempre me mostra radar essa telinha aí pra eu avaliar o aplicativo se realmente havia aquele radar. Mais um radar, ó. Tem muito radar nessa avenida, pessoal. E Ele avisa. Eu não sei se está dando para vocês ouvirem aí, mas ele bipa, ok? Como eu estou filmando a tela do celular, eu não sei se está dando para vocês ouvirem, mas ele bipa toda vez que aparece um radar. Então, se você estiver utilizando um outro aplicativo, se você tiver aberto o RadarBot e por algum motivo você mudou a tela do seu celular, está usando um outro aplicativo, ele vai bipar, ok? E aí você consegue saber se tem um radar lá frente Mas o ideal mesmo é a utilização desse aplicativo Olha só, tá chegando mais uma plaquinha ali Com velocidade máxima permitida de 60 km por hora E ele vai avisar na tela ó. Então o ideal é que você tenha Utilize esse aplicativo Com a tela dele aberta Porque aí, se você estiver fazendo uma viagem Por exemplo, todos os radares você vai conseguir atenção. Radar fixo. Visualizar 60. E vai evitar que você tome multas Show de bola a dica que o Gustavo passou pra gente, né? Eu achei muito interessante e super válido esse aplicativo na qual pode encontrar os radares e nos alertar. Então, se você gostou mesmo da dica, não deixa de passar no canal do Gustavo. Vou deixar o link aqui na descrição. É só colocar também Uber do Gustavo no YouTube que deve aparecer o canal dele. E se você também quer fazer parte desse quadro do canal, na qual eu abro oportunidade para novos motoristas e youtubers que querem passar dicas e experiências, ou se você. Se você não quer ser um youtuber, mas quer passar sua dica, sua informação, mande aqui no meu e-mail que também está na descrição e faça parte desse quadro do canal, combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!